Conterrâneos do ministro Luiz Roberto Barroso participaram de manifestação neste sábado e domingo pelo voto impresso e auditável. O nome do ministro foi utilizado na divulgação em Vassouras, no Rio de Janeiro, cidade natal do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Organizadores residentes no município, seguidores do presidente Bolsonaro, produziram imagem para as redes sociais na qual escreveram Vassouras, cidade natal do ministro Barroso se une a favor do voto impresso e auditável. O conteúdo também inclui a indicação Bolsonaro 2022. Luiz Roberto Barroso tem criticado iniciativas do presidente Bolsonaro em favor da medida. Ele afirma que o voto impresso seria muito caro e custoso para o TSE, prejudicando o andamento das eleições e acarretando uma avalanche de ações judiciais. Em solenidade no Acre, ele afirmou na quinta-feira da semana passada que o discurso de se eu perder houve fraude é de quem não aceita a democracia, ressaltando que nunca foi documentado um episódio de fraude nas eleições eletrônicas. Houve muitas denúncias, mas nada se comprovou, disse Luiz Roberto Barroso.